E julho chegou e com ele as temperaturas mais baixas também estão chegando na maior parte do Brasil. Essa fica maravilhosa combina com o que? Combina com o chocolate? Com deliciosos chocolate quente! É por isso que essa semana eu trago pra vocês a receita dos meus potinhos de chocolate quente, porque eles são maravilhosos para tomar e se aquecer nesse inverno e também para compartilhar com quem a gente ama. Vamos pra receita? vocês como faz lindos potinhos de chocolate quente. Esses potinhos são ótimos não só para ter em casa, fazer aquele chocolate quente bem gostoso e rapidinho nesse friozinho que já tá chegando, como também para dar de presente para uma pessoa especial. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu joinha. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você saber sempre que a gente posta vídeo novo. Só lembrando, é sempre aos domingos. Agora, vamos os ingredientes? 2 terços de xícara de chocolate em pó, meia xícara de açúcar de confeiteiro, meia colher de chá de café soluto, meia colher de chá de amido de milho, uma pitada de sal, 160 gramas de chocolate ao leite em gotas ou em barra picado, mini marshmallows agustos. Vamos lá começar a receita. Essa receita ela é muito fácil. Ela requer ingredientes simples, que eu acho que quase todo mundo tem em casa. Ingredientes que vocês devem estar achando um pouco estranhos, mas eu vou explicar cada um deles. Aqui eu tenho um bolzinho e a gente vai começar o quê? Peneirando nossos ingredientes secos. Todos os ingredientes são secos, mas a gente vai começar peneirando o chocolate em pó e o açúcar de confeiteiro, porque eles formam um gruminhos que a gente não quer nessa receita, então. Agora com o meu chocolate e meu açúcar aqui peneirado, eu vou pegar um fezinho, só misturar os dois rapidinho. E eu vou acrescentar aqui o café solúvel. Ele serve para realçar o sabor do de chocolate, deixar o chocolate ainda mais chocolatudo. O amido é bem pouquinho para ele ajudar a dar um pouquinho de consistência nesse chocolate, mas ele não vai de jeito nenhum deixar gosto residual. E o sal também é um realçador de sabor, que é para melhorar e deixar o gosto do chocolate ainda mais acentuado. Agora a gente vai misturar isso tudo. E eu vou colocar aqui metade das minhas gotas de chocolate. Gente, se você não tiver esse chocolate assim nas gotinhas, controle de qualidade. É, pode comprar o um chocolate em barra e só picar ele na faca, não tem problema. Vai dar o mesmo sabor, só vai dar um pouquinho de diferença no aspecto. Com tudo misturado aqui, nosso chocolate quente está quase pronto. Eu tenho aqui um potinho, que é os potinhos onde eu vou guardar esse chocolate. E a gente vai encher ele mais ou menos até... 3 quartos com essa misturinha Depois eu vou botar mais um pouquinho de chocolate Por cima pra ficar bonitinho Depois a gente vai colocar os marshmallows O marshmallow aqui é opcional, mas assim Marshmallow e chocolate quente são as coisas que combinam bastante Então eu acho que vale a pena sim colocar Aqui eu enchi meu potinho, como eu disse Mais ou menos 2 terços dele Essa receita aqui, ela vai render mais ou menos Uns 5 potinhos desse, esse meu potinho é pequenininho Ele tem apenas 150ml se seu potinho for maior ou menor, aí vai mudar um pouquinho o rendimento daqui. Aí eu vou pegar o chocolate, vou colocar por cima. É bom pra ficar bonito, que o seu chocolate fica aparecendo na bordinha do pote. E vamos colocar os marshmallows. E agora é só tampar. E aqui temos o nosso potinho com o chocolate, o marshmallow e o, o, o preparo, né, do chocolate quente. Eu vou pegar aqui só para decorar, para dar para vocês uma sugestão, caso vocês queiram estar de presente. Eu tenho aqui esse pedacinho de pano que eu cortei quadradinho. Retalho, gente. Retalhinho de pano. Aí eu coloco aqui, pego uma fitinha e amarro o meu paninho. que ia terminar esse vídeo sem experimentar meu chocolate quente, né? Lógico que não. Aqui meu potinho que a gente preparou. Isso é uma sugestão caso vocês queiram dar de presente, que eu acho que fica bem bonitinho. Aqui a gente amarrou um, um pedacinho de cartão com o nome, né? Chocolate quente. com minha letra maravilhosa, só que não. E no fundo eu escrevi as instruções do modo de fazer. Que é o caso que quando tipo, você vai dar pra pessoa, você coloca o modo de fazer para ela saber como fazer, né? Aqui o que, é que a gente faz? A gente pega os potinhos, chacoalha, Que é pra poder misturar tudo. Se quiser, ajuda. Você abre e mistura também com a ajuda de uma colherzinha, porque o marshmallow vai ser mais um pouquinho difícil. E aqui eu tenho aqui uma colher de sopa na minha panelinha. Eu tenho 150ml de leite que já estão aqui esquentando. Eu vou colocar duas colheres de sopa e dissolver esse chocolate no leite e tá pronto. É só colocar na panela com leitinho. O chocolate derreteu completamente, o marshmallow derreteu. Coloca na xicrazinha que você vai servir. E, opcional, vamos colocar um pouquinho de marshmallow por cima, né? Por que? Uhum. Por que não? Não. Tá, vamos experimentar. Só tenho paciência comigo porque a que tá aqui, tipo, muito, muito quente. Muito quente, posso ter queimado minha língua algumas vezes mas assim, esse chocolate vale a pena. Ele fica muito, muito, muito gostoso. Eu aconselho vocês a esperarem enfiar um pouquinho antes do não fazerem queimando e queimarem a língua Mas assim, muito, muito gostoso. Ele fica doce na medida certa pra mim, mas é lógico que a quantidade de açúcar é algo que é completamente ajustável. Se não é pra você, está muito doce, pode colocar um pouquinho menos de açúcar. Se para você não está doce, você coloca um pouquinho mais de açúcar. Mas, sério, testem essa receita, porque ela fica muito deliciosa. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima!